Oi gente já tá sabendo da novidade o meu e-book projetos de prefeitura o manual do profissional da construção Civil agora está disponível para você de grátis é isso mesmo é 100% gratuito tudo o que você precisa fazer para acessar esse conteúdo completo e exclusivo de minha autoria é acessar a minha loja de cursos a arquiteta.com.br fazer um cadastrinho, se logar e baixar o pdf ou estudar no leitor Bora lá ver como é que faz? Uma vez que você está dentro do arquiteta.com.br você deve vir aqui, compre por curso e acesse o menu conteúdos gratuitos. Então você vai rolar para baixo e vai acessar aqui, ó, e-book projetos de prefeitura. Lembre-se que você deve estar logado, clicar em conteúdo e acessar o link. Prontinho, ele vai abrir para você aqui no leitor de PDF o e-book, para você ler no portal ou fazer o download clicando aqui. Prontinho, agora o e-book é seu. Boa leitura, bons estudos. Tchau, tchau.